Oi, gente! Vamos ver como fica a gestão das suas vendas dentro do parceiro Magalu? Primeiro, acesse o menu lateral e vá até a opção Magalu Pagamentos e depois Pagamentos. Nessa tela, você tem acesso ao que recebeu com a opção de Recebidos, ou seja, tudo que já entrou na sua conta e o que falta receber nesse outro lado aqui do campo, a Receber. Para transferir os valores que estão liberados para sua conta bancária ou de pagamento, basta ir em sacar ou antecipar. Digite o valor que quer transferir e depois clique em confirmar. Viu como é fácil? Agora, se você quer apenas ver o histórico, é só ir à guia Magalu Pagamentos novamente e selecionar a opção histórico. Assim você vê todos os detalhes dos seus extratos em cada quadrantes na tela. Bom, né? É isso, gente. Até o próximo vídeo.